Vamos ver se isto é verdade? Eu contei para ele como é que foi que Francisco, primeiro, como que ele criou esse voto. Tudo por causa de um cara que não conseguia falar com o Papa. E ele ficou num chiqueiro e falou, eu vou me manifestar aqui. até o Papa me veio, o Papa viu um cara rolando nos porcos e falou, deixa ele entrar. Dali em diante, criou-se um movimento de negar a riqueza para chamar a atenção. Negue-se a si mesmo, você pode mesmo, mas não pode negar que ele é, ele é a riqueza. Veja só o que diz um artigo que eu encontrei é, no site da rede, a rede Bola de Televisão, eu vou ler aqui o trecho da forma que está escrito no artigo, não vou acrescentar nem tirar nada. Se você quiser ver o, o, o artigo na íntegra, é só você pedir nos comentários que eu vou mandar o link para você ver o artigo na íntegra. O trecho do artigo diz assim, parece que ele, ou seja, Francisco, queria ser mais rigoroso do que o próprio Cristo, porque se sentia muito pecador, tanto que no final da própria vida, pediu penitência ao seu próprio corpo. Vai vendo. Em 1208, levou seus princípios ao Papa Inocêncio III. Ao ver o imundo e descalço Francisco, comparou-o a um porco, provocando risos de outros créditos, e mandou o religioso pregar para os porcos. Olha só, isso foi feito pelo... É, Papa Inocêncio III, quando viu o estado dele, né, zombou dele, mandando ele pregar para os porcos, assim provocando riso nos créditos. Continuando, Francisco mais uma vez agiu de forma literal e impressionou Inocêncio a ponto de dias depois Inocêncio aceitar recebê-lo e aprovar a ordem franciscana. Só a fé foi aceitada em 1209. O peregrino morreu em 1226, quatro anos depois, tornando-se santo da mesma igreja que primeiro lhe mandou para o meio do Chiqueiro. Olha só. O povo religioso ficou irado ali com o Pablo Marçal por ele ter mencionado a vida de Francisco e dizer que ele rolou no meio dos porcos para poder chamar a atenção do Papa mas de acordo com o que está escrito aqui nesse artigo se você quiser ver o artigo completo, ler ele completo é só você pedir aí nos comentários que eu mando para você o artigo completo para você ler que eu não estou inventando nada, não acrescentei nada aqui só li realmente o que está escrito lá nesse artigo religioso bom, pelo que eu percebi aqui nesse trecho do artigo esse trecho que eu acabei de ler para você que Francisco não literalmente rolou no meio dos porcos ele foi e pregou para os porcos Aceitando ali a zombaria do Papa naquele momento, que quando viu ele aquele estado imundo dele, todo sujo, descalço, mandou-lhe pregar para os porcos, despertando ali risos ali do, do pessoal que estava ali perto ali do crédito. Então não está aqui literalmente dizendo que ele rolou no meio dos porcos, mas está dizendo que ele foi para o meio dos porcos, sim, literalmente pregou para os porcos. E essa atitude dele impressionou o Papa naquele, naquela época. O Papa ali aceitou a sua fé e aprovou a Ordem Franciscana. É, aceitando assim a fé de Francisco. Agora, cabe você julgar se o Pablo ele quis é, inventar alguma coisa ou se ou realmente tem alguma base, tem algum fundamento histórico o que ele disse. Tá ok? Espera seu comentário aí. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para a gente ver a opinião de outras pessoas, tá ok? E no mais, eu peço a você que deixe um like, o um like ajuda muito a gente, é de graça e ajuda bastante. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Mas o que eu quero ver mesmo é a sua opinião a respeito do assunto. Então, no mais, eu peço que a paz né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma paz que excede todo entendimento, possa estar sobre a sua vida todos os dias. Amém? Fica na paz.